Caralho, mano. Calma tu. aí, cara. Ah, isso, joga, pode jogar embora. Fora! Isso, olha tô... tu... De... Pera de tirar o saco dele, cara. Vá, dá de volta. Comigo, minha de raça. Calma aí, cara. Caralho, dá... É, eu queria é frango, né, gente? Caralho, ó. Caralho, quase, mano. Aí, um foi de ralo. Agora é tu. É brincadeirinha? Ele, ele morreu. Para, cara de, de Bora, morreu. vai, agora, vai, vai, vai. Ele morreu. Bora, vai, vai ficar... Eu vou vingar ele no seu pneu. Fecha, fecha, fecha, Filha ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele é da ele, puta. <risos> <não tenho> <risos> cara, velho, ele é veneno. Eu vou afundar, né, cara. Porra, já joguei um fora pelo menos. Vai embora. Calma, que é tá isso, tranquilo.